Top 5 exercícios para diminuir a dor no ciático depois dos 40 anos. Em quinto lugar, alongamento de posterior de coxa. Para aliviar a tensão, você vai segurar um pano, uma toalha, vai pegar, esticar a sua perna, estender a sua perna e puxar o máximo possível para cima. Puxa o máximo que você conseguir. Segura lá 3 vezes 30 segundos cada perna. Em quarto lugar, alongamento de glúteo. Vai cruzar uma perna em cima da outra, vai puxar as pernas para você, segurando lá no teu joelho. Mais três vezes de 30 segundos cada lado também. Em terceiro lugar, fortalecimento do abdômen, da então, estrutura da região que vai fortalecer e manter a estrutura da tua coluna estabilizada. Então faça a pranchinha 3 vezes de 30 segundos. Lembrando sempre: umbigo para dentro e abdômen contraído. Em segundo lugar, fortalecimento dos músculos da lombar para sustentar também a sua coluna. Vai deitar, elevação do quadril, levanta o máximo possível lá em cima, contrai bem o glúteo e mantém lá por três vezes de um minuto por dia, fazendo bastante força. E para finalizar, em primeiro lugar, exercício para diminuir a sobrecarga em cima da sua coluna, então para você emagrecer, só que sem impacto. Exercício que trabalha seu corpo todo. Então, em primeiro lugar, polichinelo sem impacto. Faça lá 12 vezes em 30 segundos, o mais acelerado possível, por 30 segundos descansando. E se quiser saber mais, aprender como acelerar o metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos, me segue no Instagram, que lá eu vou te ensinar o que precisa ser feito depois dos 40